Que bom que é uh, voltar a estar com pessoas a três dimensões. <risos> é muito gratificante nesta, nesta edição tão, tão especial que marca o reencontro. Ainda esta tarde falávamos disso, o reencontro. Há tanto tempo que nós estávamos juntos e, portanto, é com grande emoção, falo por mim, que estou aqui e, sobretudo, a moderar esta conversa com dois autores maravilhosos. Yung Shang, a primeira chinesa doutorada em Inglaterra, autora de vários livros, como por exemplo Cisnes Selvagens, onde partilha a história da sua família e a sua própria história. Contamos também com a presença de Richard Zimmler, autor de vários livros muito conhecidos já do público português. O romance mais recente tem como título Os Insubmissos. Não é bem um livro escrito recentemente, foi escrito há 25 anos, foi editado há mais ou menos um ano. Vamos tentar perceber ao longo desta conversa porque é que passaram tantos anos